Você sabia que a programação neurolinguística é uma ferramenta poderosa para ajudar a transformar sonhos em realidade? Conhecida como ciência do sucesso, a programação neurolinguística é muito utilizada ao redor do mundo por líderes, coaches e psicólogos para ajudar pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Desenvolvida na década de 70 por Richard Bandler e John Grinder. Essa ciência combina técnicas de neurologia e linguística para ajudar as pessoas a elevarem os seus potenciais. A palavra neuro é derivada do termo neurologia, que corresponde ao sistema nervoso. O sistema nervoso está conectado aos cinco sentidos, paladar, olfato, tato, audição e visão. A palavra linguística refere-se à maneira como as palavras e a linguagem corporal são usadas durante a comunicação. Quando combinadas, a programação neurolinguística nos ensina a sintonizar os nossos sentidos e usá-los adequadamente durante a comunicação interna e com os outros para obter os resultados que desejamos. A PNL vai te mostrar como a sua mente funciona. Isso permitirá ter mais paciência com as pessoas ao seu redor, dando-lhe ferramentas para responder de maneira eficaz em qualquer situação. Você irá aprender habilidades e benefícios que irão melhorar a sua vida def definitivamente, como por exemplo, o aumento do seu nível de inteligência emocional, melhora o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, você terá mais clareza na definição de metas e objetivos, aumenta seu nível de autoconfiança para colocar os seus projetos em ação. Melhora a comunicação interna, que é muito importante para elevar a autoestima e transformar sonhos em realidade. Adquira já o nosso e-book para maiores informações sobre essa técnica maravilhosa que pode transformar a sua vida para melhor. O link estará na descrição desse vídeo. Se inscreva em nosso canal para continuar por dentro de nossos conteúdos.